Seria ótimo encontrar uma solução poderosa para monitorar e alavancar as vendas do seu negócio, não é mesmo? Apresentamos o Hot Maximus, um aplicativo moderno, rápido e de fácil utilização. Seus representantes terão em mãos um catálogo digital com informações completas para seu cliente, onde ele pode explorar os detalhes dos seus produtos, promoções, novidades e tirar pedidos na hora, potencializando suas vendas. Reative clientes e gere novas vendas. Tenha seu catálogo na web com acesso 24 horas por dia através do e-commerce Hot B2B e dê novas possibilidades para seus clientes potenciais comprarem seus produtos a qualquer hora, lugar e de qualquer dispositivo. E para monitorar tudo isso, conte com o ROR Tem Tenha uma visão global de suas vendas, acompanhando os dados em tempo real através de gráficos, indicadores, comparativos e mapas, permitindo tornar suas ações de vendas mais eficazes. Sua força de vendas nunca foi tão poderosa. Acesse ROR.com.br e entre já em contato.